Isso tudo aqui, que não é muito tudo porque é pequeno, é o meu espaço sagrado. É o meu quarto, é o cenário do canal. Ele não é muito grande como vocês podem ver. É uma parede, um quadradinho onde eu gravo e logo em seguida minha cama... Termina num espaço pequeno entre as cadeiras e uma mesinha Onde eu edito as coisas Os meus altares que ficam ali Tanto dos deuses quanto dos ancestrais Eu, de roupão Algumas bagunças, meu café, meu ventilador preferido que tá todo quebrado Meu guarda-roupa E só, a porta do quarto tá aqui eu fui educado para sempre ter bons modos e tomar muito cuidado com todas as coisas que eu digo. E eu ainda me sinto um pouco inseguro sobre alguns temas que eu quero levar adiante aqui no canal. Nem tudo o que passa dentro da minha cabeça é igual ao modelo padrão que a sociedade está seguindo. Mas eu não vou ser hipócrita, eu gosto de algumas coisas dentro do padrão sim. Alguns já inventados e muitos outros que eu mesmo inventei. Assumir alguns riscos, se colocar em algumas situações, deixar algumas das minhas verdades saírem, apresentar ideias novas ou não tão novas assim. Uh! Opa, querida, quase! Tá bom já? Eu quero fazer isso também. Tai, estilo, moda, sexo, poesia, desenho, maquiagem, tempero e tudo o que há é de bom. Estes são os ingredientes para criar as meninas superpoderosas. <risos> Mentira, gente. É, é só o que eu quero tratar nesse 2018 que tá chegando. Ou seja, um novo leite com biscoito. E bem-vindos a 2018 Com cara não